Bom pessoal, então como vocês viram aí no começo do vídeo, a gente tá fazendo este vestido maravilhoso E gente, ele vai ser dividido em algumas etapas pro vídeo não ficar muito longo Então a primeira etapa vai ser a saia godê longa, até porque tem muita gente que quer fazer só a saia godê longa Então esse vídeo vai ser dividido, tá? É, entre saia godê a parte de cima e a junção do vestido, tá? Eu não sei se vai ser em duas ou três partes, mas vamos indo aí. Conforme for, eu vou, vou vendo o tempo que vai dando aqui os vídeos. E aí, eu vou dividindo pra vocês. Gente, vou fazer tudo em escala menor. Porque pra mim explicar na, em tamanho real, vocês vão ficar com muitas dúvidas. Mas eu vou postar o vídeo, eu cortando em tamanho real, mas vocês vão entender. Tá aqui o meu tecido, tá? O meu tecido. Faz de conta que esse tecido aqui é o tecido que eu vou trabalhar e vou fazer a minha saia longa. Aqui é o comprimento do tecido e aqui a largura. A largura do tecido sempre é fixa, tá? Sempre lembrem disso, a largura do tecido sempre vai ser fixa. A maioria dos tecidos tem 1,40m de largura, então, tá aqui o meu tecido aberto com todo o comprimento dele e na largura, que ele tem 1,40, a gente está trabalhando com viscose. Se você quiser adquirir essa viscose ou em outras estampas, entra no saia de saia, que tem uma mais linda que a outra. Gente, então, como eu estava falando pra vocês, largura do tecido e comprimento do tecido. O que, que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de algumas medidas. Medida da cintura de vocês, o comprimento da saia e um valor... É, eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu explico certinho como fazer a fórmula de cada tipo de saia godê, Que tem uma fórmula que você usa e acha o raio, para ficar mais fácil na hora de cortar. Geralmente, eu faço sem isso daí, porque dá certo também, tá? Mas eu vou deixar o linkado aqui embaixo, esse vídeo, onde eu explico o passo a passo, tudo certinho... De como achar o raio e tal. Mas aqui neste vídeo eu vou simplificar. Agora, se você quiser entender tudinho certinho, entra nesse vídeo aqui embaixo no bloco de informação. Esse vídeo aqui eu vou simplificar para todo mundo conseguir fazer. Então, já pega um papel que você vai precisar e anota o valor da sua cintura. Anotou o valor da sua cintura? Pega da altura da cintura, onde vai ficar, onde você acabou de tirar essa medida. E mede o comprimento que você vai querer esta saia. Então, eu anotei, vamos, vamos pegar aqui, vou tirar o nosso tecido daqui, minha cintura 75 centímetros, o comprimento que eu vou querer a minha saia: um metro e cinco. Calcula já com o um salto, tá? Um metro e cinco. É o comprimento, cintura e o comprimento da saia. E agora, anotem esse valor. Vocês vão precisar do valor de 2π. O valor de 2π, então, é 6,28. Tá, esse valor aqui de 6,28, como eu disse, se você quiser entender o porquê, tem um outro vídeo aqui onde eu explico. Se você não quer entender, só quer fazer... Pega esse valor, você vai precisar. É como se fosse uma a fórmula da saia Godet. Você vai sempre precisar desse valor. <risos> então, esse valor aqui é o valor que a gente vai precisar. Você vai pegar, então, o valor da sua cintura, no meu caso, 75, e vai dividir por esse valor de 6,28. Tá? Vai dar aqui pra mim o valor de 11,9... Eu vou arredondar para 12. Neste caso, é o modelo da saia Godet que eu tô fazendo, então eu vou precisar achar o raio dela. O raio da minha saia vai ser no valor de 12, tá? No modelo que eu estou fazendo. Se você não quiser esse modelo, então, como eu já disse, entra aqui no vídeo aqui embaixo, aonde eu explico como calcular para cada saia Godet. Se você for fazer igual eu, é isso daqui que você vai precisar, Tá? Aí, você vai precisar desse 12 e aí você vai falar pra mim, quanto de tecido eu vou precisar, Josi? Você vai pegar, eu falei que eu quero quanto na minha saia? Um metro e Então, você vai pegar um metro e cinco, mais doze, e vai somar. Vai dar o quê? Um e Esse valor é o valor do tecido. Eu vou arredondar pra 120 e Então, eu sei que eu preciso de comprimento 120 e vinte, tá? Então vamos lá. Guarda esse número 12 e 1,20. E aí você vai pegar o seu tecido. Então, vou, vamos aqui com o nosso tecido. Como que você vai saber para você ter um aproveitamento do seu tecido bom, e não desperdiçar quanto que você vai precisar. Lembra que eu falei que a gente arredondou o um comprimento, arredondou o comprimento, arredondou o comprimento para 1,20? Então você vai precisar 120 um metro e para cá, 120 um metro e para lá, totalizando 240 metros e quarenta. Então você vai precisar dois metros e para frente de tecido e 240 metros e para as costas, para as costas, totalizando de comprimento de tecido, porque largura é fixa. Então, pra você ter um aproveitamento bom, você vai dobrar o seu tecido e vai medindo ele até dar os dois metros e quarenta que você precisa. para você já tirar frente e costa juntos. Então, você vem aqui dobra. Vai dobrando e vai medindo. Tem que dar dois metros e quarenta. Aí, vai ter dois metros e quarenta em cima e dois metros e quarenta aqui embaixo, tá? Então, eu já sei, então, eu tá o tecido tá cortado certinho, bonitinho, do jeito que eu preciso. Você vai pegar e vai alfinetar isso daqui. Então, você vem aqui na parte, nas bordinhas, principalmente nessa parte de cima, e alfineta. Aí, você vai alfinetar lá todos os seus 2,40 metros e 40 de tecido. Aqui só tem dois alfinetes, mas você vai encher de alfinete aí. Você vai pegar sua fita métrica e vai achar o meio disso daqui. Se tem 2,40 metros, e 40, você vai achar aqui... Um metro e aqui e vai fazer um risquinho você faz com um gigi alfaiate eu tô fazendo com caneta para vocês conseguirem enxergar achei o meio disso tá lembra aquele raio aqui olha o valor do raio que tinha dado 12 você vai pegar esses 12 vai colocar sua fita métrica aqui e vai riscar olha 12 e vai virando assim ó 12 12 12. Você vem aqui e junta isso daqui. Já vai fazer a sua cintura. Tá vendo? Já fez a sua cintura e ela fica certinha. Aí lembra aquele 1,5m que a gente calculou lá de barra? Então você vai vir aqui e você coloca a sua fita métrica aqui, olha. Coloca um pezinho e vai girando ela, tá? Olha, de dessa forma. Daqui de cima você vai girando a fita métrica, ó. 1,5m. Um Aí, você posiciona a sua fita métrica aqui e risca o seu 1,5 um aqui, ó. 1,5m, um 1,5m. Um Lógico que aqui não vai dar uh, não vai dar certinho, né, gente? Porque eu estou fazendo, vai sobrar tecido, mas vocês vão praticamente usar todo isso daqui do tecido, tá? Vocês podem ver aí no vídeo que eu, que eu fiz que vai praticamente tudo. A sobra é bem pouca. É que o meu tecido aqui, a miniatura, não tá cortada na proporção certa. Aí, você vem, risca. Ó, tá? Você vai vir aqui com a sua tesoura. E vai cortar aonde você fez a marcação. Vai tirar aqui a cintura. E já pode cortar a barrinha também. Quando você abrir, já vai estar cortada a saia godê, olha. Tá vendo? Que Você fecha, aí fica que vai ter as costuras. Na verdade, a nossa vai ter uma costura a mais nas costas, mas depois aí, na hora da montagem, eu explico. E vai ficar assim a sua saia godê. Tá? Quando você terminar de cortar ela. Se ficar alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo no bloco de informação. Uma diquinha que eu vou dar pra vocês é essa parte da cintura aqui. Quando você for cortar, você pode deixar uma margem de costura de uns três dedos pra cima. Aí, você corta. Por quê? Porque, geralmente, quando a gente corta... Aqui, a gente já tá cortando no valor certo. Mas, quando a gente corta um tecido plano pra fazer a, a, a, a saia godê... Ele cria uma elasticidade. Quando você abrir isso daqui, a sua cintura vai ficar maior do que você cortou. Aí, você vai falar, mas eu cortei na medida certa. Você cortou na medida certa. Só que as tramas do tecido, elas criam elasticidade. Porque a gente tá cortando como se fosse no viés. Então, ele cria essa elasticidade. E aí, quando você abre, fica maior. Então, por isso que eu tô falando. Corta uns três dedos maiores de margem de costura aqui em cima. Porque se ficar menor Você tira, se ficar maior, é complicado. Tudo bem que dá para ajustar nas laterais, né? Mas faz isso, é uma dica que vocês sempre me perguntam o um, porquê que a, a saia godê sempre fica maior. Por isso, porque quando você corta, você cria essa elasticidade no tecido, tá? A não ser que você esteja trabalhando com tecido muito pesado, assim, que, tenha, que tiver as tramas bem fechadas, isso não vai acontecer. Mas como a gente está trabalhando com viscose, a trama dele não é tão fechada. Apesar dessa, dessa viscose ser uma viscose encorpada, ele não, não, não tem essa firmeza, ele cria essa elasticidade. Então, faça isso. E agora, vocês vão ficar com o vídeo eu cortando a saia em tamanho real. Vocês vão ver aí o porquê que eu não cortei na, aqui, né, na explicação. Porque é, eu tive que cortar na minha sala, a minha mesa é grande e nem deu pra cortar aqui na mesa. A gente vai terminar aqui, terminar, né, entre aspas, porque não tem como a gente terminar totalmente a saia. A gente vai terminar ela quando a gente for unir na parte de cima do vestido. Mas esse vídeo aqui, então, é somente da saia. Então, a gente cortou, como vocês viram aí, tá vendo? E aí, ela tá com essas, olha, duas laterais abertas. A gente vai fechar essas duas laterais, depois a gente vai abrir uma costura no meio, por quê? Porque esse modelo de vestido que eu tô fazendo, eu poderia colocar o zíper do lado? Poderia, se não fosse esse modelo que eu estou fazendo, porque a abertura da, da parte de cima é nas costas. Então, ele vai ter que ser o zíper nas costas da saia. Por isso que eu vou fazer essa abertura aqui no meio das costas da saia, tá? Então, você vai pegar aqui, olha, a sua saia e vai colocar, olha, lá do direito do tecido... Com o lado direito do tecido e vai passar aqui uma costura aqui, olha. É tecido, né, minha gente? Vai passar aqui uma costura pelas duas laterais, fechando totalmente a sua saia godê aqui. E detalhe, vocês viram que aqui, olha, ficou a rebarbinha. Isso daqui a gente tira fora, tá? Então, vocês colocam aí lado direito do tecido com lado direito do tecido. E aí, vocês vêm aqui, olha... E vai passar uma costurinha reta na máquina, depois pode passar no overlock, se quiser, pra dar o acabamento, tá? E aí, depois, quando a gente for montar aí o vestido, a gente vai abrir aqui a parte das costas da saia. Vamos lá! Vamos, já que a gente tá fazendo tudo bonitinho, tudo certinho, tudo, todo modelo de saia Godet que você corta, o certo é você deixar ela 24 horas, a saia, no manequim, Tá? Porque ela vai criar pontas na barra. E aí, você acerta as pontas pra ficar bem certinha a barra. Então, o ideal é que você deixe ela aí 24 horas no manequim, tá? Esse tecido. Porque ela vai criar pontas sim, gente. Então, como ela tá pesadona, você vai ver que ela vai ficar meio torta a barra. Então, o ideal é que você deixe ela e depois você acerte a barra, tá bom? Então... Eu vou para a máquina somente passar uma costura aqui nas laterais. Tá gente, eu não vou nem mostrar. Eu só vou passar aqui a costura e aí depois, agora o próximo vídeo vai ser a montagem da blusa. Se o vídeo não ficar muito longo na montagem da blusinha, da parte de cima, eu já faço um vídeo só emendando blusa e saia, senão a gente vai pro terceiro vídeo. Mas aí vai depender de quanto tempo eu vou levar. Para fazer a parte da blusa com vocês, eu tô tentando fazer bem detalhado pra todo mundo conseguir fazer esse vestido. Mesmo que a pessoa não fez nenhuma peça, seguindo o passo a passo, imprimindo o molde no blog, ela vai conseguir, tá bom? Então, gente, a continuação... Tem continuação, a saia não para por aqui, a gente vai colocar zíper, a gente vai colocar um cozinho nela, tá? Ela vai ter que ter um cos pelo modelo do vestido, então, não para por aqui. Vamos ter aí mais um, um vídeo, pelo menos, dessa, desse projeto aqui, tá bom? Então, curte bastante esse vídeo, dá, deixa seu like aqui embaixo, comenta, compartilha com os amigas, pega o, o link aí e divulga nos grupos de WhatsApp, isso ajuda muito o trabalho da gente, tá?